Galera, é a última vez que você vai me ouvir falar de Black Friday este ano. É verdade, porque também é o último dia. A gente estendeu por mais dois dias a Black Friday, que é o sábado e o domingo. Então termina hoje às 23h59 em Serra. E aqui, ó, livro, documento, texto, se você estuda para concurso, se você está se preparando para o melhor em 2020, para aprender mais com qualidade, memorizar e gosta de desconto, esse é o momento, tá? Não vai ter outro, outra oportunidade do ano porque a gente tra trabalha com os descontos na Black Friday. Então, hoje é a última chance até as 23h59. Eu vou deixar.